Você já teve dificuldade de confiar no seu próprio cérebro? Ou de acreditar no que você tá vendo? Bom dia, Denise. Boa tarde, Ana. Olha, falta muito para qualquer coisa nesse trabalho surreal. Principalmente a felicidade. As vendas são sucesso, o oh, que importa? A gente devia rever seu conceito de sucesso, viu? 170 likes, ai mais 7, 8, prosperidade! Os acionistas chegam daqui a duas horas. O que resta de nós quando não sentimos mais a nossa existência?